Em relação à destilação diferencial, também chamada destilação embatelada ou destilação simples, nesse vídeo eu vou abordar o equacionamento para se obter a equação de Rayleigh, que é uma equação utilizada para esse tipo de destilação. Vamos supor um ebulidor, também chamado de refervedor, onde dentro desse ebulidor contém uma mistura binária de um componente A, que a gente vai chamar de componente mais volátil, e o um componente B, que é o componente menos volátil. Dentro desse então a gente vai fazer a alimentação com uma determinada quantidade de mistura, onde contém esses dois componentes. A gente vai ter o fornecimento de calor para essa mistura. Essa mistura inicial ela vai apresentar uma composição XW, inicialmente até a gente vai considerar como F moles ao invés de W, onde no início da destilação, F vai ser igual ao próprio W, tá? Vamos relacionar W à quantidade de resíduo que fica dentro do equipamento. Não necessariamente, quando a gente fala resíduo, a gente entende como produto de descarte, vai depender muito do que se deseja. Ah, mas nesse caso, para diferenciar deste lado que é o produto rico no componente mais leve do resíduo, a gente vai utilizar essa terminologia. Então aqui dentro a gente vai ter um resíduo W, que vai ter uma composição referente ao componente mais volátil, mais volátil XW. Quando essa mistura receber a energia do refervedor, vai ser gerado uma, um vapor, né, uma quantidade de vapor que vai sair no topo desse equipamento em direção a um condensador. Esse condensador vai condensar totalmente esse vapor, de modo que ao final a gente vai ter um destilado, uma quantidade destilado d, de composição xd, que vai ser a mesma composição do vapor, yd, já que aqui a gente condensou toda essa corrente de vapor que entrou no condensador. Ah, então a gente tem aqui W, D, Y, D, X, w, e a gente vai ter ainda F e XF. Então no início da destilação, né, a gente vai o quê? aquecer essa mistura, a gente vai carregar esse equipamento com F moles de mistura de composição A e B, onde a composição inicial dessa mistura vai ser XF, que a gente vai chamar de XFA é referente ao componente mais volátil que a gente está fazendo a análise. Essa mistura vai ser aquecida e quando ela entrar em ebulição, a gente vai considerar que nesse momento é que se inicia a destilação. Ou seja, em t igual a zero, vai ser o momento em que começa a ebulição. Então, a destilação começa em t igual a zero. Ao longo do tempo, a gente vai ter o quê? a formação do vapor que vai sair no topo da coluna. Então, esse vapor que é formado, ele é rico no componente mais volátil. Se ele é rico no componente mais volátil, com o passar do tempo, a gente vai tendo redução desse componente dentro do equipamento. Tá? Ou seja, a composição do, do, das correntes ela vai variar, tanto no vapor quanto no líquido. Se as composições variam ao longo do tempo, significa que a gente tem um processo não estacionário. Então, a gente vai ter variação de W, de X e de Y ao longo do tempo. No instante T igual a zero, é quando inicia a destilação, a quantidade de resíduo W vai ser igual à própria alimentação. Tá? Lembrando aqui que a gente não tem processo contínuo, a gente não tem uma vazão, a gente tem sim uma quantidade que é adicionada aqui dentro. À medida que a destilação transcorre, no instante diferencial t mais dt, ou seja, uma pequena quantidade diferencial de tempo, tá? a gente vai ter também uma pequena quantidade de W que vai ser vaporizada, que a gente vai chamar de dw, que é proporcional a esse dt. Essa quantidade que vaporiza vai sair na forma de vapor, aqui na, na decomposição yd, e vai condensar, nesse condensador, ela vai condensar totalmente para formar o meu líquido destilado de composição x igual a y. Tá? Em cada instante, ou seja, à medida que a destilação transcorre, esse vapor que é formado não necessariamente vai ter uma composição fixa, essa composição ela vai variar, mas ela vai estar sempre em equilíbrio com esse líquido que permanece dentro do refervedor. Tá? Para cada DW moles de mistura vaporizados, restarão no refervedor W menos DW. Então, eu tenho W aqui dentro. À medida que sai um diferencial DW na forma de vapor, me resta aqui dentro do equipamento, o quê? W menos DW, que foi o que saiu. A composição também vai diminuir, já que a gente tem aqui a passagem do mais volátil para o vapor. Então, a composição nesse resíduo vai ser xw menos dxw, proporcional a dw. Se a gente fizer um balanço de componente referente ao mais volátil, a gente vai ter o quê? Moles no ebulidor no instante t, tá? ou seja, a quantidade de resíduo que eu tenho aqui dentro no instante t vai ser igual à quantidade que vai ter aqui dentro no instante t mais dt mais a quantidade que vai sair na forma de vapor no mesmo instante. Se a gente é, é, colocar isso analiticamente, se a gente equacionar, a gente vai obter a equação 1, ou seja, moles no ebulidor no instante t é x, que é o, a, o, a fração do componente, vezes a minha quantidade w, vai ser igual a moles no ebulidor no instante t mais dt, vai ser x menos dxw, que é a composição, já que ela vai diminuir, vezes w menos dw. Mais yd mais dy d dw, que é referente a quanto que vai vaporizar. Então, y e x variam ao longo do tempo, assim como o W. Mas se a gente ampliar essa equação aqui, fazer a multiplicação de cada termo, a gente vai chegar na equação 2, onde a gente pode observar aqui que esses dois termos vão se anular. E a gente pode ainda fazer uma consideração para facilitar a nossa equação. A gente tem aqui, ó, dois produtos diferenciais, que seria dxw vezes dw e dyd vezes dw. Como são produtos diferenciais, a gente pode desprezar esses, esses produtos aqui, tá? esses termos, já que são valores muito pequenos em relação aos demais. Então, com isso, a nossa equação aqui, ó, a gente, fazendo o rearranjo, a gente ajusta essa equação para dw sobre w igual a dxw sobre yd menos xw. A gente pode integrar essa equação aqui. A gente tem um produto, um diferencial. Tá? Então, a gente vai aqui, ó, integra em t igual a zero até t igual a tf. No tempo zero, eu vou ter o quê? O meu w vai ser o meu próprio f que foi o que eu alimentei ali dentro do equipamento. E a composição do resíduo é a própria composição da alimentação. Beleza. No tempo final, que vai ser o momento que eu vou finalizar a minha destilação, a minha quantidade de resíduo vai ser o próprio WF, que a gente vai chamar, que seria referente ao resíduo final. E a composição desse resíduo vai ser XWF. Ah, então, o meu xw referente ao w vai ser o próprio xwf. Né? A gente tem aqui, então, uma integral, olha só, dw sobre w. É a mesma coisa que 1 sobre w vezes dw. Então, aqui entra a propriedade da integração, né? a regrinha da integração, onde a gente vai ter o neperiano. A gente pode ainda aqui inverter os limites, já que nessa integral, né? nessa, nessa condição de contorno aqui, ó, f vai ser maior do que WF, já que a gente no início tem uma quantidade dentro do equipamento e à medida que o tempo transcorre a destilação, é, permanece em andamento, a gente tem a redução dessa quantidade dentro do equipamento, ou seja, WF é menor que F. A mesma coisa referente às composições. No início a gente tem mais componente volátil dentro da mistura, no final da destilação, né, essa, esse componente ele saiu na forma de vapor, e por isso a gente tem o xwf menor do que o meu xf. A gente pode inverter esses limites aqui para deixar a equação né, positiva, e com isso a gente obtém a equação de Rayleigh. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, neperiano de f sobre wf, é igual a essa integral. Ou seja, eu vou precisar determinar essa integral para poder calcular qual é a quantidade de resíduo que vai permanecer dentro do equipamento. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de duas maneiras. Tá? Os livros trazem, em geral, esses dois métodos. Primeiro seria o método dos trapézios, do né? somatório das áreas do, é, abaixo da curva. A gente observar que a integral, né? numericamente... A área abaixo dessa função me dá este valor da integral. Se a gente avaliar a integral, a gente tem essa função aqui, ó, 1 sobre yd menos xw vezes dxw. Ou seja, né, a área referente a 1 sobre yd menos xw em função de xw. xy seriam os valores do equilíbrio. Né? Eu vou ter lá um vapor de composição y, que vai ser formado e que vai ficar em equilíbrio com o líquido de composição X. Eu posso obter isso né, através da literatura, né, através de correlações. Eu posso obter, a partir dos dados de equilíbrio, uma equação, onde para qualquer valor de X que eu optar, eu defino um valor de Y através dessa equação. Lembrando que aqui dentro, né, nesses valores, a gente vai precisar... Necessariamente considerar os limites da nossa integral. Ou seja, eu vou ter que considerar aqui ó, um xwf e aqui eu vou precisar considerar o meu xf. Quanto mais pontos a gente utilizar aqui, maior vai ser a precisão do nosso cálculo. Ah, então, fica a dica nos casos onde se deseja obter valores mais precisos. Ah, então, para cada x, eu vou ter um valor correspondente de y. Se eu, calculo, se eu tenho os valores de x e y, naturalmente, eu consigo obter os demais valores para completar essa tabela, né, esse quadro aqui. Então, seria y menos x, eu vou ter, de fazendo o inverso, né, 1 sobre y menos x, e depois eu obtenho a área do trapézio. Então, aqui, ó, a área 1 seria base maior mais base menor, vezes a altura, né? Tudo isso entre parênteses vezes a altura, que seria essa diferença aqui, ou seja, a cada dois pontos eu estimo uma área. Então eu vou ter uma área para cada dois pontos. Aqui a mesma coisa, que eu vou ter uma área dois e eu preciso fazer isso né, até alcançar o limite inferior e superior. Né? O somatório dessa área Calculo a área 1, área 2, o somatório dessas áreas vai me fornecer este valor aqui, já que numericamente é a integral. Outra forma de calcular é através da regra de Simpson. Então, essa regra de Simpson ela considera os limites inferior e superior da integral, além de considerar um valor intermediário. Então é dado aqui pela equação 6. Então a gente faz, a gente obtém, a gente vai ter um valor de y menos x referente ao xwf, a gente vai ter um valor referente y menos x, que seria esse valor aqui, ó, 1 sobre x referente ao xf, e a gente vai ter um valor intermediário, que eu vou precisar determinar também. Tá? Essa área aqui ó, me dá o valor numérico da integral. Tá? Então, são duas formas de se obter a área. Com isso determinado, tanto faz, é uma opção pessoal, a gente pode entrar na equação 5, isolar o WF, né, que é a equação de Rayleigh, isolar o WF, e a gente, através da equação 7, pode calcular o valor né, dessa quantidade que fica no equipamento. A equação de Rayleigh pode ser simplificada para caso de sistemas binários, que apresenta um comportamento próximo ao ideal, ah, ou seja, são soluções que obedecem a lei de Raul. Nestes casos, a gente vai ter a volatilidade relativa média, ela vai ser muito próximo de cada valor que a gente for avaliar. Então a gente vai ter um valor quase constante, tá? na prática esse valor, ele dificilmente, né, ele não vai ser um valor constante, a gente vai ter variação, mas a gente pode ter um valor médio que vai ser considerado constante. Se isso for verdadeiro, a gente vai poder utilizar ó, essa equaçãozinha para calcular a composição do vapor em equilíbrio com o líquido de composição XA, considerando a volatilidade relativa. Essa equaçãozinha aqui lá da aula de destilação flash. Se a gente entra com essa equação na equação de Rayleigh, a gente simplifica a equação de Rayleigh, onde a gente, através da equação 8, obtém a expressão que considera justamente a volatilidade relativa dos componentes.